Descento, descento, descento, descento. pera, pera de seu vida. lixo, deixa eu iniciar o vídeo caralhos e aí, galera dragou aqui na área, gravando agora com esse lixo, filho das putas Olha. um mais do que hoje, estão dizendo aqui que, que, que quem vai fidar sou eu, não são eles não vão fidar não o do modo 3, uh. Esse ó, um. é o lixo é do KaFly é de... e esse é o lixo é do, é do Ida. Deixa eu ver. A Deixa eu ver quem é o time aqui, quem é o time aqui. O 3. Esse cara é o Kele, é SUP, é? Tá desceu o do modo 3. Ah, top é, vai ser esse Jax aí, né? Já os vai, vai tomar no 1. Um. Ô, o, o top. O top. É 26. É 26. É, então, Eu é, aguento é, com o é Chivanazinha. Olha, a Queen deles é level 30, viu? A Queen é suporte? É ainda É a DC. É a a Queen, toda vez que Se fidar aquele cara ali, já era. É, se fidar já era mesmo. Ele tem. Se liga, Se liga na hora que eu for gankar. Na hora que eu usar a minha sentinela, vocês juntos. Tua o quê? Sentinela? Depois, Depois depurada mais. Tua sentinela? É, vocês não estão no teleporte, então vocês têm que usar o teleporte. Ló, velho, mudou aqui. tudo, velho. Aqui, caralho. Que resenha, porra. Ló, que, que, que resenha mudou tudo, caralho. Bora invadir, bora invadir. Ló, se eu quiser Bem, começar viva, com. É eu posso começar até com ataque aqui, ó. Que massa, velho. Uh, aí. Que você quiser, dar. Ah, você eu vou segurar lá, é melhor. O se 30 segundos para liberar. Sem catastros. fidar, seu lixo, sem fidar, viu, seu lixo? Puta bota que pariu. Se os caras invadirem aqui, eu tô fudido, pô. Eu tô fudido. Pois é, bote, moço. Bota suas mano. Você tem você bota. Aí, aí. aí, tá aí ó, com... Ó, ó, ó, já foi... Ah, foda, velho. Tu demora um ano. Toda partida do cara. Você tem que só sentar nela, Você tem tu ser Ô, Jango arrombado. Arrombado? arrombado. É tu, vai, tu vai.. Os caras não vão te dar suporte aí não para para tu matar esse bicho não? Ele vai se fuder aí, os caras estão aí já. Tá com medo desse cara invadir aqui, pô. E me fuder. Já invadiram, já árabas. Já invadiram, eles voltaram. Que... Esse ele é burro, graças a Deus. <risos> ele começou com o meteoro, não vai aumentar o apio dele não. Também, bem só cai uma jega desse contra eu. Pronto, boa sorte pra vocês aí, viu, seu lixo, sem morrer. Lá, Oxi! Bora lá, bora o, o, o, o Ryze, né? O Ryze aí, qual é o nome desse bicho? É? É o Rise, o, o Rise tá aqui! Pois é. E agora? E você da certinho Bom pra você. Merda! A veiguazinha. Merda, quase. Sem piedade. Poxa, ele tá perdendo life. Que resenha, velho. Ele... Oh, Vai ser complicado aqui, viu, galera? É lá, é lá. Ele ele tá stunando, pô. Ele tá stunando, Ele tem skill. Eu não tenho defesa mágica não, Mas, pô. Esse cara é o mais nerfado do jogo, é isso aí. Hum. Olha, já tá seis. Eu tô com cinco. Vamos gankar esse Rise, do... ele tá muito afoito, ele já tá aqui na frente. Vem, vem, Vino. Ah, poxa, eu não peguei nem a porra da... do Cazulo da ainda. Já, quer que doar. eu vá? Obrigado, que o Cazulo o... o... vai sair lá com descer, descida, hein. te pro né? Ah, não, eles não estão trocando pau não. ainda não. Caralho, tem um que. Pera aí, tem que pegar a Kazuto pra ir aí, aí. Senão não adianta não. Não, vou aproveitar e vou dar uma farmadazinha aqui. De aí, cara. morria. Morria. Arma de baixa torre. Vou morrer! Caralho! Quase ele morria! Arma de baixa torre vai morrer pra raio. esses vinhos aí, pô. Relaxa. Tá dizendo que ele vai te ninguém? É só ver. Quase ele morria, velho. Vamos ver. Eu preciso me ligar, tá ligado? Mas eu preciso de dano. Eu vou juntar melhor. Bebi a minha outra, já manda esperar dar tudo pro saco. Sem piedade. Ai, velho. Meu. Que é isso? Aí, Os jungles vão fudendo aqui, ó. Não, só segura, só segura. Tá. Foda, Ó, desceu, Olha ah, ele voltando aí, olha ah, ele voltando aí Ino ah. Nós não tem jogo, velho, foda Nós não tem jogo, não, velho ah, Como é que eu vou nesse cara? Tudo na frente, minha tá, tudo na frente O jango um deles vai porque você tá na base deles, praticamente na torre Mas, deles Por nenhuma, ó lá, ó Cara tudo na frente. Essa porra dessa é o de tudo Estou indo. Bicho de sorte. Hum. Satanás. De deixa ele avançar mais. Quero pegar o cruzão aqui, pô. Deixa ia ser bom, mas não deixa. Não, não pode ser assim não, meu amigo. Tem que ter o um controle do jogo. Pode deixar ele tá lançadão, porque ele vai tentar tá, aqui ele tá... O coelho dele vai subir e já é. era. Não dá tá, pra não, não. Ó, ele tá muito ladando né? aí. Tem né? esse rei, né? Tem esse raio. Cadê? Tá ele tá aqui, ele tá aqui. Bora, bora. Ah, velho. Tu errou tudo, tudo. tu errou tudo. Um tu é Tu errou tudo, velho. Como é que tu chega Acerto nele sem jogar flash. a porcaria? Acerto. Como é? Como é, do, do Por é natado, Como é que tu chega Agora nele se sem usar a porra do casulo? Hein Como é que tu chega nele sem usar o ca... casulo? Desgraçado, ruim da porra. Frente, caralho. É burro, Jango bosta do caralho. É, é. Jango bosta da porra, mano. aqui ajudar, vocês não vem não, é burro demais essa dragoa, na moral. Por que você não avisou que ele desceu aí? Meu Deus do céu, hein? olha o mapa, olha o mapa. É, você, que o mapa, eu vi olha ele descendo mapa. aí, tá ligado, mas... Olha o mapa, e avisa. O problema é esse, tá ligado, você deveria ter me sido de tela de de aí. De Aham. Cala a boca, só nem é o que fala Você que desce dela aí, tá ligado? Que eu vi ele descendo aqui, mas não sabia que ele ia descer oh, pra ir não né? oh, Eu que eu... ele tava aqui fazendo baita aqui não pode O melhor que foi pra ver. Morreu pra, pra veigar, foi? Lógico, não tem jogo, meu amigo. Lógico. Já que sim. vem aqui toda hora me foda. Eu vou ficar o quê? Focando monstros. É, eu vou aproveitar e vou embora aqui. Sobre as asas da. Tá. <coughs> Já o diálogo dele, como o diálogo de um dele é bom, já já faz dragão sozinho. <fixos> Tô descendo aí, Carfly. correr agora. Ele tá... Eu, não. eu acho que ele já... Ele já... Ele já tem sentado aqui. Eu vou matar o Arangueja aqui. Desceu, desceu, ele tá aqui, o cara. O Ryze tá aqui em cima. Sem tá dentro da nossa jungle aqui, eu acho que... Não, ele subiu, subiu, subiu. Tá aqui em cima de novo. Calfly, tu não vai querer esse Blue, não? Ele não é usa mana, não. Aí, ó. Mas não é você. É. Quem foi que morreu agora? O poder de Vê, Gazinho, morreu, veio. só oh, dragão acho que... pô oh, do dragão... Vamos... não pode não ele tem que matar a sentinela lá você tem que matar a sentinela lá, hein? A lá hein? de novo? Vou matar outro já acabou matar o bicho lá que é a sentinela rapaz fizeram o dragão tá bom. aí É pra nós ó. Oh. O descer? Ah, o é. descer? O é descer? acho que bravo. Vem cá, filho da puta! Manuco, Tá precisando que tem palhaço aqui, corno. Vamos que essa torre, vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos. É. Hum. Você irá provar minha folha. A porra desse zinho é foda. Aí na frente. Ino, tu, tu, tu botou com o cinto ali, botou? Ino, ele voltou. Oi. Ele voltou aqui. Ele vai. Eu tô. Eu tô, okay. eu tô no mato. Tô no mato aqui. Tu, o Ryzen, no top O Ryzen que tu foi aí atrás, lembra? Sim. Ele voltou, ele tá aqui Dá pra eu gankar ele, eu preciso de tu Eu, matou. eu tô, eu tô matou sem o ult. Vai vir? Tô indo Bora Quando tiver Vai aí me avisa Bora o antes é que... Bora, caralho Bora, para esse porra, porra Caralho, meu Deus do céu ganca ganka, ganka, ganka, ganka. Ai vai vai vai vai vai vai vai! Dá não dá não! Eu tô dá... Eu, mano. dá! Meu eu Deus do céu! Toma no cu velho! Vambora, tô com um pouco life! Misericórdia aí E não acerta né? esse casulo não velho! PSDV tinha uma com esse cara aí já, mas ele insiste é. ele... em jogar com esse bicho é Pronto, agora sim Agora é dano Ó, ó, o caralho Mó é o caralho Fumido, eu não sou ADC não Elize, Elise, se liga, minha torre, minha torre aqui O cara tá quebrando minha torre Vai por aí Vai por ali que a gente pega ele Tá longe meu filho, aqui que eu chego Ele vai quebrar minha torre Dá pra matar ele porra. Morgana Kjelm, ele tá morando na Aí, que foi que eu disse aí 10 anos atrás? Ah, não tem um lixo do caralho. Um aliado. Vai complicado, velho. Oh, é? É? É, é? é, morreu de graça. Né? Ah. Quem morreu? Quem morreu? Quem foi que morreu? O Dragon podia ter matado. Se não matou. Aí vai sozinho. Tem que lutar segurando. Neutraviçado. Tu quase o papa, acaba velho. Tu quase papa, acaba velho. Vai, Jungle. um inimigo foi eliminado. Os inimigos tiveram O inimigo Caragoa, eu jogo uma sentinela aí, uma aqui no torre dele. Joga uma sentinela aí pro teleportar. Já gente, tem, já tem, já tem um aqui. Não, não. Onde é que tem sentinela? Onde é que tá vendo sentinela aí? Na minha? Aliada, torre aqui? Embaixo, embaixo aqui, pô. Perto não, na do... dele lá, meu amigo. Não, não posso ah, não, não. Eu já tem uma. Deixa eu seu cego, burro. Demorou demais. Ó pra isso, e hoje que eu joguei essa porra, demorou demais. É burro demais, pô. Ah, é, é. Deixa eu ir embora. A oh, desgraça é e prende todo, hein? Nossa porra. Fica, Fly, Fica aí. Vamos me ajudar aqui? Torre, então vai lá, vai lá. Silêncio que é o aí. É. Ah, Tranquilo a minha última. lá, Ai, Será que ele vai conseguir foi nada, foi nada. Tanto vendo batendo ninguém não. Olha o Jax pra ele, viu? Olha o Jax. Vê se ele vem, vê se ele vem. Tô falando Tem com um o Drácula. Oh. Ei, esse Jax, ele tá. subiu aqui, não foi? Corre, corre. Tá disso. Ah, que tava indo aí. Então fala o seguinte: dele. tenta pegar esse cara por baixo aí, o ADC deles, pô. Ele tá querendo me baitar aqui, me pegar Eu acho que ele quer Me baitar? Baitar Ele quer enganar aqui esse, esse, esse filho da puta desse Ryze aqui então Ele vai conseguir, eu tô ligado Ah, ele não me matou é ainda Tá é um é? se tu conseguir montar o Ryze, beleza bicho ele, ele é tem, forte, tá, porra! O, o, tu o tu acha que o fake. É que, tu acha que o fake tirou onda com essa porra desse, desse mundial? É, foi porque cara, ele é fraco, hein? É? O, o que tu mais tem é a defesa mágica. Eu tenho defesa mágica quando tu vira o um dragão, pô. Tipo, eu tenho uma defesa mágica alta, mas enquanto isso. Então, pronto, meu Se você juntar nele, a chance é você matar ele, não é Ele não mata você, não. Então, tá ligado? Mas eu preciso de ajuda agora. Oh, Fudeu, aqui pegou. Aqui, ó. Tá, aqui, oh. tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, me pegou, mas eu vou tentar escapar aqui Vai, vai, tá pouco life Pode matar o Jax Subiu, subiu, tá aí pode ir, pode ir pelo meio que ele tá lá pelo meio Ele tá lá pelo meio vacilando Ele tá jurando que não tem ninguém aí Sop, sop, sop, sop, sop. Sopo vocês dois, só vocês dois. Vai pegar ele aí, de costa. Pega, pega, pega que ele vai teleportar. Ele vai. Oh, meu Deus! Levou, bigou, pô. Toma vergonha. Boa garoto. É, rapaz. <risos> Toma é vergonha, porra, eu ia filho. tomar bigou, pô. Minha magia é tudo bloqueada, amigo. Tem que ver ele. Eu só solta a magia antes de ver ele, não. Beleza, eu vou fazer véu, tá ligado? Não, véu não, simblante Que dá defesa e dá. Tá o quatro, não vai complicar pra mim. Eles deveriam correr. Pronto, vamos lá, lá vamos brincar. Assim, vamos, vamos, vamos brincar. Não, o outro tem um bosta, velho. Pra manter, o outro tem um lixo. tá precisando. Vem, vem, vem. Vem Vem, vem. vem tá com o um flash aqui. Vem, vem, por favor. Vocês querem vir, por favor? Meu eu filho, ninguém sei. tem fogo no rodo aqui não, caralho. Oxi. Eu tô fodido, o cara tá com um de life aqui a porra, ele foi eu, cara. Quase matei a porra desse filho da puta, mas... Filho da puta. Vai, vai querer pegar aí, Catarina. Lógico, é lógico. Eu tô sem... Ele sem... não tá mais não, já vazaram. Tamo é, ali. tá aí, tá aí, aí, tá aí. Porra. Ele já... É, um o Glitch, não vou dar dano no Glitz, então. Ele tava tá com pouco bom, life, tava tá tá, não? Catarina tá, tá defesa, eu acho. Olá, lá, matando lá a galera lá. Eu vou chegar papando com você, ó. Boa! Ó, vai teleportar aqui, ó. Tô indo, tô indo, tô indo <risos> aí. Não posso teleportar, não. <risos> já era, já era. Deu tudo aí agora. Valeu, aí, Oi? <risos> Valeu aí. Já era, ah, morreu. Eu, né? eu um papo, papo, pode é eu não consigo matar ninguém mais agora, agora. Papa no nosso papel. Onde é um que eu não matei ninguém? Ele tá no Meu papo, Deus, o nosso Grave não, ficou. Não, não consigo matar ninguém não. Papo. Era um Blitz que eu quase cheguei lá dentro. Quem tava com você era a Morgana. Vamos fazer eu dragão? Vou, vamos fazer dragão. <risos> Tu tá mal ganhando, tá? Sei lá. Olha a tua torre, dragão. Deixa essa vai porra lá, por tem quatro cara aqui. Vamos fazer dragão. Vai, faz dó sozinho aí, com quatro cara aí. E deixa a tua torre vou ir embora vou lá. Tele vou teleportar, vou teleportar na torre. Teleporta na torre então, essa porra, vai lá. Que eu nem teleporto o tempo. Vamos fazer dragão. Tu é top e tu não a teleporta. Pô, oh, vem carregado. Pelo menos isso. Segura aí, Cafle, que eles sumiram tudo aqui. Então tudo.. Tão tudo mia. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá com o time. Meu Deus do céu, nosso Graves é muita foite, velho. Que tira, Acabou, Luiz. Olha o reis aí, cara. Eu vi. vem vem pega o rengar. Assim. Vou, vou embora, vambora, vambora. Já era. Pega, pega, Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. caralho. vem vem vem vem vem Agora vem vem vem vem vem vem vem vem vem o 3x2 esse cara já, hein O Raiz, tô falando, pô, esse Raiz é bom, pô. Ele deu triple kill aí, não, velho. esse cara não é muito bom, não. Deu triple kill aí. Eu tenho que fazer defesa mágica. Eu, que, tô, não, tô, fazendo eu tô, fazendo. tô fazendo já, tô fazendo já. Tô fazendo eu, o que eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer. Ah. Eu vou investir na minha Hydra porque Hydra pra mim é tudo, porque como meu dano é baseado em life, a Hydra Titanic é a melhor que tem pra mim. Deixa eu fazer logo uma, uma botinha aqui de Berserker aqui que. Ah, é 800, isso Minha torre, segura a torre ali, breca oh, na montar. Ó, tão vindo por baixo, tá ligado? Eu também não, não posso. Ah, é. Rino, segura por aí. Que eu tô chegando aí. Vou trocar essa bota aqui. O poder de demasia. Bora, bora, eu vou lá pra baixo, que tá, tá lotado ali. Eu tenho que... Não, olha o seu top. Vai, vai cair lá, outras de mídia. Suba, que eu vou para pra descer. Vá, desce então. Eu vou farmar aqui, eu tô aqui perto. Vai. Tu vai farmar aí, Hino? Já. Yeah. Sim, Espera. tô cheio. Teu, teu, teu... Teu Red tá vivo? O Red, head... não, não. 4 minutos. Tô, tô com o Graves aqui, o Graves nosso, tá muito massa. Os inimigos de Demácia cairão. Não não. Aqui, aqui. Tá aqui, o ADC tá aqui. Volta, volta, volta, volta, volta, volta. Cuidado aí. Vamos pegar, vamos pegar. Boa. Não, caralho, cadê eu? cara? Cadê? Porra, pega esse porra. Atrás, atrai. atrai. Ah, velho, esse cara tá com dano do caralho, velho. Mata <risos> é bom, Vai matar um caralho, filho da puta. Neutralizado. O cara tá com dano da porra. Peguei, peguei, peguei, peguei, peguei, peguei, peguei blue e Red. <risos> bora, bora, quebra tudo, quebra tudo, que tá tudo morto. Ah, o Jax nasceu agora. Quebra tudo, quebra tudo. Eles jamais é enfrentaram ao tempo. Quebra tudo o quê? tá na base, quebra tudo. Quebra vocês aí, eu tava com pouco life, pô. Vocês? Mas tá morto. Ah, vocês estão é. morto, meu velho. Que brincadeira é. de criança. É cada, um, é cada um que me aparece. Vamos lá. Fazer tancão, fazer tancão. Bora, que tô no teu rabo. Bora, mano. O silêncio que antecede a... Vamos vamo descer ali, ó. A descer ali, ó. Ó, ó. Tá vendo? Viu? Vamos Desceu. Vamos, vamos, vamos pela jungle tem. deles, vamos pela jungle deles. Ali, ali, ali, ó. Tá aí com o Jax, o Jax aí. Pega o Grave. Vamos, vamos, vou contigo tá aí, vou contigo aí. Vou contigo aí. Só me para que eu vou soltar minhas skills e tudo nele. Eita, pô, ele te viu, correu. Eu tô aí, tô vindo aí embaixo. Caralho. Ah, velho, tu deu flash. Mapou? Quer dizer, mapou? Aquele forrinho, Olha, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Bora, tô indo, pô. Pega, pega, pega, pega, pega. Caralho, me dá um só dele. Vem, Dragão, falta Você quanto Verdade, foi verdade. Não foi mentira, não. Olha, tu vai levar? Tu vai levar ali? Oh. Tu vai levar Nossa, isso aí? Love. Então vá. Ajuda cara a levar lá. Eu vou pro meu Rise. Eu vou pro meu Rise lá em cima, viu? Eu vou pro meu Rise. Os inimigos de Demácia caíram. Tô cortando aqui pelo menos, não tô nem me vendo. Sua ah, torre foi destruída. Que? É lá de cima que tava com de life. Deixa. Vem, vem, Dragon. Então, vamos fazer Dragon, tem que focar Dragon. Agora, 12 segundos, bora Dragon. Né, 12 segundos? É. É, tem que vir Dragon, tem que bora. vir Dragon. Nos, nós três faz, faz sim. É, faz, faz, mas o problema é quando ele Olha lá, o é Veigali vacinando junto com o Blitz, só. Vamos, vamos começar. Bora, Por cai, aí, cai, aí. cai. Por aí, vou cair tá embora. Aqui. Vai, vai. Misericórdia. Ele errou ainda o golpear. Um aqui. Bora, vem, tem que vir, tem que vir, tem que vir. Tô vindo, tô mid, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, deixa, deixa, foge, foge, tem quatro aí, tem quatro aí. Vamos pegar o rise, vamos pegar o rise. Boa garoto! Não, não, não, não, não. Não, não, não. Fugi, fugir, fugir, fugir, Ah, morri. Caraca, o tá se que ficar assim trancado, porque eu um penta de fácil, velho. Filho Pato da puta, o oh. ah, velho tem que se ligar, porra! Então, levar as ali agora. O veigar, o veigar dele está uma merda, porra! 1/8. Neutralizado, ainda que o grau tá forte. A farmou em cima dele. Quanto é que tá? O Matei ele agora um final do <risos> o porra, salvou o Graves. Se fudeu. Mas ele tá muito burro essa Morgana. Ele é suposto que ele quer pra quê, me diga, velho? Eu, eu acho que foi sem querer. Que ele pegou, que ele viu fugindo. Querer, Mas deixa, pô. A gente tá no. A gente tá no meio do jogo, pô. A gente tá no meio do jogo, pô, já. Tá meio do jogo. Sim, tá puxa. Já tem que fazer os itens tudo bem, meu amigo. Então, deixa ele fazer logo dele, defesa. Não, ele tem que.. ele Tem que dar dano. Amigo. O braço tem que dar dano, né? Ele tem que dar dano Eu tô chegando aí, viu galera? Vocês estão onde? Vocês estão. indo tá fazendo o que ali? E não tu usa mana, né? É. Pois Nem lembrar. Você... Vamos levar, vamos levar aqui, vamos levar aqui. Vamos levar, vamos levar, vamos levar. Vou aí. Leva, leva, leva, leva, leva. Vou... Fudeu. Pular e... E Vamos Eu pular no Rise? Não, não dá não. Tem que pular no Veigar que traga. Já trava. Fica nesse carinha que fica tirando aí, ó. Ele tá dando dando um dano do caralho, tem que focar nele. Na Twin, né? Nossa, porra, tá dando muito dano essa porra. É é fudeu, fudeu. Ah, velho. Fidado, fidado essa Queen. Essa, essa Queen essa tá super fidada, pô. Dá não, pô. E esse Royce tá fazendo a festa aí. Sua torre foi destruída. É, tá, pô. Agora fudeu. Proteste, proteste. Sozinho. Ai não, agora é fugiu. É, ah, velho. não, ah, O na merda não morreu, velho. Como é que ele não morreu, bicho? Eu Alguém lembrar, deve... Não. Alguém deve ter... Hum. É, mais todo mundo vivo, todo mundo morto. É, Merda. Bora, bora, bora, bora. Os de Demácia cairão Eu não consegui ir pra ele sozinho não Não vou não Eles jamais enfrentaram alguém como eu. O problema é quando chega alguém aí foder, Não vai dar não pra fazer não Tá aqui Será que tem 70 ainda de Eles deveriam morrer agora Tá aqui, tá aqui Bora. Ai, cadê tu, Capão? Teleportar aqui. Vamos levar os caras. Teleporta. Ele joga um ar aí. Teleportar no o Cara, viu? Teleporta no vinho. Ah, era, porra. <risos> Ó, o a gente tá vindo aqui. Dá Não dá não. Dino! Fundo pra você. Olha é o tanto de cara que tem aí. Porra, aí. Boa, garoto, pega esse esforço. Boa. Ele me stunou, velho. Leva, leva, leva, vem, vem, vem, vem. Bora, bora, bora, bora. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Bora tentar aqui. Leva! Leva, Sai da torre, dragota! Eu tô tancando pra dar tempo. Tô tankando pra dar tempo. O milho ia chegar ainda. Tem pra quebrar isso aqui. Porque, ó, foge, foge agora. Dá não, agora não. Tá pensando que é Hulk, é? Vamos, dragão? Não, 22 segundos ainda. Bora, dragão, bora, dragão. Fica tá, lá perto. Né? É? A galera já tá lá, já. Já tá nascendo, sai todo mundo aí. Vai dar em merda. Sobre as da... Eu tenho que voltar na cidade. É, eu vou... eu daqui... <risos> <risos> bora, bora, bora, dragão. Rápido, ah, mas... oh, começa! sim. Tocou uma larga aí, alguém. Não deram GG. Deram GG? Deram não, tô tirando mas vão dar. Isso. Não vai nada, mano. Tão forte pra caralho. Tão forte, mano. Só o Jax aguenta torrar maluco, e dá pelo maluco ah! ligado cara caras tão cão agora, velho, se liga. Tá ah, só. a segurar. Acabou. Segura a base. Vamos ter que proteger. Uhum, certeza. Galera, tá tudo aqui. Então sai daí. A Morgana é burra, ela foi. A Morgana é burra, ela foi. Eita caralho, eu tô sem a porra da bota de Berserk, agora que eu percebi. Agora não dá pra devolver mais, fudeu, agora eu vou sem ela. Jurar que tenha comprado a bota. Ainda bem que eu tenho um. um buffizinho. Eita caprado! Que dano é esse, velho? Que merda, hein, velho? Bota, volta, volta. volta, deixa volta, volta. Vamos pular não, não, não. sobre quem? Nem, nem ninguém, só protege. Até cavar os barãos E aí, vamos pular lá ou não vamos? Não, tem que segurar. <risos> O dragão se por cima A lutar com fardo do caralho, né É, a gente fica acertado Quem? Assim. Okay. Nossa, Grace? Não, o Queen Carai outra, uma outra, uma outra, outra. A Queen Vai tá toda pula. hora uma descer e mata lá que eu tô ligado Adeus Fodeu, hein tá A Maria ela, Ela tem um. Da porra, Ela véio. chegou Poxa. chegando, menino, velho. Morreu aí. Morreu o Graves. Vai morrer o Eu falei pros caras, velho. se agora. vão se fuder. Eu falei. Esse corno ele ficou aí atrás pra quê? Esse corno foi lá pra lá pra é quê, certo. velho? Agora segura K Fly. Meu Deus do céu. Eu avisando. Gigantesco. O maluco tá fazendo resistência mágica, eu tô dando dano nele. É, vai ser certo, foda. É, é. Quem tem teleportar? Teleportar. Eu. Ah não, vai mais não, o VGA tá lá. Eu vou, vou matar aquele VGA, velho. Eu vou teleportar lá. Agora lascou. Vamos nela? Vamos? O que vai, o que vai o que é? nela? Eu tentei, mas... Eles por causa, eles por causa. É, entraram aí, entraram aí. Olha o Graves, o Grave está vindo sozinho de novo. Os inimigos de Demacia caíram. Dragão vai demorar. O inibidor inimigo ressurgirá em breve. Ressurgirá em breve. É, o inibidor dos caras vai ressurgirá em breve. Resurgir, é... ah, Tu escutou isso aí? <risos> <risos> cuidado, cuidado, cuidado. Quem é esse aí? Quem é esse cara? O cara tá com dano, mano. não é pouco não. Tem que pular nele, tem que matar esse cara da puta. Tem que ter tanque, tem que dar alguém que cuente. Dragou, dragou é tanque. Eu sou tanque, mas só que. Fudeu. Já era pra mim. O trato já era, mas pra mim. Eu segurei quatro, pelo menos ali. Deram um babal do carai, mas. Oxhino é muito fraco, velho. E não, ele não sabe o combo, o combo do personagem não, porra. Tu tem que transformar em mulher, pô. Quando tu pega na teia, tu pega na teia, tu transforma em mulher pra dar aquele dano lá do, do, do combo lá, pô. Quando tu tá em mulher, no caso. Quando tu tá em mulher, tu dá a teia, mas tu tem que dar aquele dano lá do, do que eu não lembro. Aí depois depois dá um bite com a porra da.. Da. Da aranha, pô. pra pular em cima. Mas pelo menos tentava matar alguém, pô. Vai vaporizado. Olha lá, olha lá. Oxi. Nada, não vai nada aqui não. É muito foda, Já era. Só... Segura não. Isso. Quem foi que fidou? Quem, Quem foi que fidou? Quem foi que fidou? Eu não fui. Foi não? Foi não. Meu Ryze eu não fidei. Meu Ryze não foi fidado mas nem fudendo. Meu Ryze me tá, me tava fidado. O Ryze tava fidado? 3/10. Quem fidou? Ele se fidou em cima de alguém aí. Olha, vamos analisar aqui, ó. 3/10 indo, véi. Olha, 2 9, uh, tô... nossa Morgana. O oh, meu, legal, 1 11. Meu Deus Uai, do céu. Foi a nosso, o, no, é o nosso bonito. Graves, ele tava forte, mas eu não entendi o que foi que aconteceu, pô. Dá o um okzinho aí. Sou... O que aconteceu, tipo... Falou. Cara... <coughs> Olha aí, 3 10 no velho, meu Deus do céu. E que ele não ia ninguém. É, ele disse, né. Ele não sabe jogar de, de, de, de, de, com essa bosta não. Tá ele não, tem, ele tem que de jogar de com o v, v mesmo. Essa porra é difícil, pô. Eu tem que ter penetração ver, mágica, pô. Já vai sair também? Pronto, vou finalizar o, vou o vídeo por aqui. <risos>